Qual é o teu nome completo? Meu nome é Luiz Carlos Silva de Carvalho, apelido Neneca. Por que Neneca? Neneca porque quando eu era pequeno, aqui em Gozo era uma aldeia de pescador e roça, né, eu tinha um cabelo grandão, meu irmão chamava de boneca. Boneca, sei o que, se tornou Neneca, mas <risos> porque eu tinha o um cabelo grandão e pretão, era um índio. Aí falou, me chamou de, de Neneca, Nenequinha, Neneca e ficou Neneca. É um nome que hoje, se a pessoa Falar Luz Carlos, mesmo até a hora que eu esqueço que meu nome é Luz Carlos. Agora falar que é Nenéca, eu sei que sou eu. que Acho que é a única pessoa que tem aqui Nenéca aqui por é sou eu. Por que, que todo mundo aqui tem apelido? Não, porque realmente as pessoas colocavam um apelido assim, e a gente não entendia. Pegava o diminutivo da, da, do nome da pessoa. E o meu era para ser Lucas, Luquinha. Mas Neneca eu não entendi porque Neneca é de Luz Carlos para Neneca é uma diferença muito grande, né? O Mirinho deu Mares pra Mirinho. Então, eu. Então, eu deu marcha, pegar um M e no mirino, botar diminutivo em Mini. Entendeu? As pessoas tinham esse costume de botar diminutivo no, apelido, no nome e pegava o apelido e botar o diminutivo. É totalmente diferente, umas coisas diferente, mas fazer o quê? Isso é a natureza do ser humano que, que faz isso. E é até bom. Você tem quantos anos? Eu tenho 53 anos. E você viveu sempre de quê? Bem, aqui em Búzio era de pesca, né? A gente vivia de pesca, de mergulho. Família, somos todos mergulhadores. Inclusive até o falecido Soca, que é meu tio, que era o melhor, da foi considerado o melhor do Brasil, uma por duas vezes, depois foi a Gandola. E a gente vivia de pesca, de, de rede, dessas coisas todas. Hoje em dia está tá acabando isso, né? Infelizmente está acabando a pesca. E educação? Como é que era a educação de vocês aqui? Cara, a gente estudava todo mundo aqui. A educação, os, a, a, a, a, os pais que dão uma educação boa para os filhos, né? Graças a Deus lá em casa somos cinco. A gente foi bem educado pela minha mãe, né? Que na realidade minha mãe foi mãe e pai. Meu pai trabalhava no Mar Novo. Junto com o Daco, vários pescadores aqui antigos, e os caras ficavam 15, 20 dias, um mês no mar. E minha mãe era mãe e pai, que cuidava da gente. E Isso era uma coisa muito comum aqui? Era uma coisa muito comum. Todos os pescadores aqui antigos trabalhavam e deixavam as mulheres aqui, e o cara ficava 15 a 20 a 30 dias. E no mercado para comprar era aquele mercado, aquele, era o caderninho, que você comprava uma coisa, assinava, quando seu pai vinha do Mar Novo, que pagava o mercado, entendeu? A, a mercadoria que você comprou. Mas era uma coisa assim, saudável, mas um trocava a mercadoria com o outro, dava um pouquinho de café, o outro dava um pouquinho de pó. Era essa troca dos mozinhos. E a mulher tinha uma importância, então, na vida da cidade muito maior do que ela teve depois, né? Não, com certeza. As mulheres, cara. Eu acho que Deus fez a mulher numa costela de um homem, segundo a história, e fez uma coisa perfeita, porque sem a mulher, sem minha mãe, poxa, não sei como que ia ser. Minha mãe para mim é tudo, cara. Minha mãe é uma coisa fundamental na minha vida. Eu, é, é. Minha mãe tá com 70 anos e parece que eu sou até uma criança para ela, tá? Me trata como um, um bebezinho ainda, entendeu? Isso é muito gostoso, cara. Mas agora, na vida econômica, a mulher pescava, trabalhava na lavoura, salgava é, peixe, vendia peixe... É, meu avô... É, meu, meu falecido avô Pete, ele tinha uma casa de farinha e tinha uma salga de peixe. E meu, meu avô tem 13 filhos, né? Faleceu alguns agora, mas tinha 13 filhos, filha e filho. E lá as filhas, e as pessoas, a maioria da terra aqui, trabalhava com ele lá, a salga de bonito, a salga de cavala E depois todo mundo ia para a roça, pegava a empim e ia fazer produz, produzir a farinha lá na casa de farinha do meu avô que ficava ali perto do foro ali, hoje no, no foro, é a casa farineira ali perto ali. Agora, dinheiro, como é que era o dinheiro aqui? O dinheiro era muito escasso, né? Depois que os... Não era turista, era tipo um hippie que vinha pra cá acampar nas praias, né? Que ficava aqui, onde que a gente ficava perto. E eles davam até, quando eu ia embora, sexta-feira, dava a coisa que sobrava pra gente. Era uma alegria, mas todo mundo vivia de lavoura, de Galinha, ovo de galinha, de porco, peixe, isso tinha abundante, né, era, era uma coisa que tinha muita coisa. Seu avô isso. pegava esse peixe salgado e a farinha e vendia onde? Ele pegava, ele tinha um caminhão azul, então botava no jacá do cavalo e levava para Barra São João, para todo lá, para trocar com mercadoria. Com arroz, com pó, com essas coisas, entendeu? Aí cada um que levava seu peixe salgado ali na... Ele salgava e aquela quantidade tinha o nome de pessoas. Ele botava no caminhão e chegava a trocar para as pessoas, entendeu? Ele trazia manga, trazia laranja, trazia tudo de bom. Uma troca que trocava com os peixes. Era muito mais câmbio do que dinheiro. Né? Era muito mais coisa do, do, que, do que grana. Grana as pessoas... No, no Búzio não existia muita grana. Depois que começou a vir os turistas, né? Que começou a gerar, dar emprego para os moradores daqui. Que começou aquela situação de ter grana, né? Mas você vê que veio os turistas pagar o gringo, a gente achava dólar na rua, era a gente para pra gente não era nada parecia até que era uma, uma, uma... um dinheiro verde que a gente botar na carteira mas não tinha muita importância daquilo